Auge Brasil, o último de 2022. E hoje, Histórias, o show do século. Se princesa, lá fé, carinha, lá cima, e agora o Natal de 2022. Sou e birapora e tudo fora. É é é é é apresentação das cantatas de natal no Tivoli Shopping Veja também o um incrível Castelo das Vinhas. século. Uma turnê que reúne vários artistas com grandes nomes da música brasileira no mesmo palco. E dessa vez o hoje Brasil esteve acompanhando no Allianz Parque em São Paulo. Eu não Thank you. Sou Caipira de Mira Fora, ele traz a vida do artista de rua, também da cultura raiz, mostrando um elenco numa grande apresentação. É. Eu sou Vitor Castione, eu sou ator da Companhia Arte das Águas de Ibirá e esse é o espetáculo e Ibirapora que a gente foi contemplado recentemente pelo PROAC para a gente estar tá montando esse trabalho. Ele, de certa forma, ele é uma homenagem ao centenário da cidade e também à descoberta das águas de Ibirá. A água de Ibirá é uma das únicas no mundo com pH elevado e com vanádio, então a gente tem esse presente de Deus na nossa cidade, é uma água muito famosa, Misticamente miraculosa, então muita, muitas pessoas vão até Ibirá para se curar das águas. Há relatos de pessoas que se curaram de com folhaço, de problemas de pele, de várias é, alergias. Então, a Ibirá, além de ter esse poder dessa água que você ingere e problemas de fígado, problemas de rins, de estômago, ainda você tem essa questão da água na pele, né? Muitas pessoas também. Dizem que lá é uma água milagrosa onde você toma banho e você fica com a pele no... <música> esperança depois de uma pandemia que levou tanta coisa esperança e mudança ah, eu venho do lado do sertão eu venho do lado do sertão eu venho do lado do sertão e posso não me agradar onze anos de história eu fiquei me perguntando: será que valia mesmo a pena continuar investindo em arte, cultura e teatro nesse país? E foi por isso que, com as minhas crises criativas, na obrigação de ter que entregar esse espetáculo pronto pro PROAC, que eu criei essa trupe de circo fictícia. Pra usar do riso fácil, que todo mundo aqui gosta. Usar às vezes daquele clichê escondido atrás de uma piada de mau gosto que vocês mesmos acabaram de dar risada. Uma doideira. E quem nunca sonhou um dia em ser uma princesa, um príncipe, uma rainha? Pois é, o Alge Brasil esteve visitando o Castelo dos Vinhais, um dos maiores empreendimentos da região. Um lugar incrível, gastronomia, lazer, um lugar muito aconchegante, com vários ambientes. Hoje a festa é no castelo. E o Auge Brasil está aqui um no um Castelo um das Vinhas, Vinha, em Vinhedo. Né? Baby, you can... I tão bem como vocês viram, né? Então eu vou passar a palavra para Mari para contar um pouco como é que foi esse ano e fazer uma apresentação até por conta mesmo, editorialmente, para cada um ver o que, que é mais interessante. Mas a, existe uma coisa que para a gente é muito importante nos próximas semanas, que é o Réveillon daqui do castelo. Que a Mari vai falar um pouquinho. Queria agradecer a Lu, né, por pela iniciativa, né, de junto com a gente organizar esse evento, trazer vocês aqui, para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, né, do, do trabalho que foi feito nesse período, que foi aí o durante a pandemia e pós pandemia, que foi 2022, que, né, que a gente está entregando aí o ano aí com muitas realizações, muitos eventos. Paixão e eternizar sonhos. Aqui é um pouco do que são os espaços e as marcas, tá bom? O é, Castelo dos Vinhais, onde vocês estão dentro desse empreendimento, é dividido, né? Vocês estão no Vale do Luar, no hotel Vale dos Sonhos, são dois castelos, fora as outras áreas em comum. Gostaria de agradecer a Marilene pela oportunidade de estar fazendo parte do Grupo Imagem, né? Que é, na verdade, uma grande família. É, na minha trajetória dentro da gastronomia, eu comecei com 15 anos. Não vou falar quantos anos eu tenho, mas já são 34 anos de cozinha. É, então eu trabalhei em algumas, alguns grandes projetos. Teremos né? agora como foi o Natal da galera. no começo, hoje é o nosso último programa do ano eu desejo a você um feliz ano novo saúde e paz